E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos estudar a orientação de limite com superfície. E, para isso, nós temos o teorema de Stokes aqui. E, basicamente, precisamos nos certificar que estamos escolhendo a nossa orientação corretamente. Isso porque quando pensamos nesse vetor normal a uma superfície, nós temos, na verdade, duas possibilidades para ele. Se olharmos para essa superfície, nós podemos ter um vetor normal para cima e outro para baixo. Ambos são normais a essa superfície. E ainda se pensarmos no contorno dessa superfície, podemos percorrê-lo de duas maneiras na orientação, ou melhor dizendo, na direção anti-horária, ou, então, na direção horária. E, para entender corretamente o teorema de Stokes, devemos entender qual convenção está sendo usada. Tá, se escolhermos esse vetor normal, estamos dizendo que esse é o topo da superfície. Como podemos descobrir a direção positiva? Simples. Nesse caso, é como se sua cabeça estivesse apontada na direção desse vetor normal. Com isso, a direção positiva seria iria para a direita. Como assim? Imagine que você esteja aqui e a sua cabeça no mesmo sentido do vetor normal, e como essa é a sua frente, você deve caminhar nessa direção anti-horária. Essa é a convenção que usamos com o Teorema de Stokes. Agora, o que aconteceria se mudássemos a orientação? E com isso, esse não ser mais o vetor normal, mas sim esse aqui. Ou seja, eu não quero escolher mais o vetor que está no topo da superfície, mas sim o que está abaixo, ou seja, esse aqui. Nós teríamos que fazer o oposto. Agora, nós estaríamos andando assim, e com isso, agora o nosso sentido de caminhada seria à esquerda ou seja, nessa direção. Portanto, essa direção é muito importante. Isso aqui tem que ser consistente com isso. Ou seja, a direção do vetor normal é muito importante para utilizar o teorema de Stokes. E eu espero que essa aula tenha te ajudado. E até a próxima, pessoal!